Vamos fazer o canal no YouTube? Eu te ensino a fazer esse canal no YouTube, né? Colocar, é, fazer suas capinhas, fazer o seu banner, é, como produzir, né? Como fazer sua vídeo aula por essa plataforma incrível aqui que é a StreamYard. Te ensino a gravar os cursos pela StreamYard, tá? É... Te ensino a fazer lives pelo StreamYard, fazer os seus posts no Canva, tudo em três horas, tá, gente? Porque, assim, é tudo muito rápido, simples, é, com tutoriais. E, de novo, você tem a primeira aula comigo, né? Onde eu entro ao vivo com você, de forma personalizada, só para você, onde a gente vai gravar juntos a sua primeira videoaula, tá bom?